Solomon's Key é um dos poucos jogos da terceira geração que saíram tanto para Famicom como para Master System apesar da Tecmo a desenvolvedora do jogo ter aquele fatídico contrato de exclusividade com a Nintendo mas como a Tecmo conseguiu lançar o jogo nas duas plataformas e vou aproveitar para responder por que que a maioria dos jogos de Master System estão grafados como Gold Cartridge e tem alguns poucos escritos Silver Cartridge mas antes vamos conhecer um pouco desse jogo de Puzzle e Aventura chamado Solomon's Key masmorras calabouços Dungeons não importa o nome que você dê, esse gênero sempre esteve presente no universo dos games passar por diversos locais como esses desbravando cada canto Desvendando cada enigma, abrindo cada tesouro e lutando contra diversos inimigos para achar a saída. Eram os elementos essenciais nesse estilo de jogo. E nos anos 80 em meio arcades como Pac-Man, Galaga e outros existia entre eles um modesto, porém desafiador jogo que misturava ação com quebra-cabeças. Seu nome... Era Solomon's Key. Solomon's Key é um action puzzle, acho que podemos chamar assim, que foi desenvolvido pela Tecmo em 1986 para os arcades. Sim, a mesma Tecmo que lançou clássicos dos arcades como Highgar, Dead or Alive e o infame e difícil pra caramba. Ninja Gaiden, dentre outros grandes sucessos, mas em 1987, aproveitando a onda dos consoles domésticos, Solomon's Key, chegou nas residências pelos consoles, como Commodore 64 e o Famicom, ou como ficou conhecido no ocidente, Nintendo Entertainment System ou NES. A versão do 8-bit da Nintendo era uma versão bem fiel ao jogo de arcade. Mas não ficou só nesses dois. O jogo foi lançado também para outras diversas plataformas. Como o Master System em 1988. E o Famicom Disk System aqui no Japão em 25 de janeiro de 1991 a grande maioria dos jogos de Master System estão grafados como Gold Cartridge ou cartucho ouro mas tem algumas poucas fitas escritas Silver Cartridge ou cartucho prata mas aí você me pergunta por que a grande maioria dos cartuchos de Master System está escrito Gold Cartridge e alguns poucos cartuchos estão escritos Silver Cartridge a resposta é até simples. Os cartuchos gold ou ouro são aqueles cartuchos feitos pela própria SEGA. Enquanto os cartuchos silver são de third parties. E é claro, a SEGA tinha poucas empresas parceiras. A grande maioria dos cartuchos, portanto, eram produzidos pela SEGA. Então, a grande maioria são gold. Um dos poucos cartuchos silver é Solomon's Key isso torna um dos cartuchos raros do Master System. Outra curiosidade é que a Tecmo, para tentar driblar esse contrato de exclusividade com a Nintendo, teve que lançar um novo selo, uma nova marca, que se chamou Salio. Aqui, ó, no cartucho de Master System você vê a marca Salio. O contrato de exclusividade da Nintendo com as suas parceiras dizia que essas empresas não poderiam produzir jogos para plataformas caseiras de outras empresas somente para os consoles da Nintendo no caso o Famicom mesmo estando escrito salio aqui embaixo não adiantou de muita coisa porque até que colocou o nome dela aqui ó Opa dá para ver dá para ver aqui né logo abaixo do nome do jogo como falei para vocês esse é um dos poucos jogos que tem a caixa prateada no console Master System o 8-bit da Sega. A parte de trás tem uma imagem do jogo e logo abaixo uma foto do Master System. A fita é bem bonita, a arte é a mesma da caixa. Pena que as fitas de Master System no ocidente não tinham essas artes. Pareciam até fitas meio genéricas, né, para falar a verdade. E olha que eu sou fã de Master System. Pois, olha só como é bonita a arte dos cartuchos do Master System japonês. Esse manual é simples, olha, ele é roxo e branco manual simples apenas com essas duas cores mostrando os itens do jogo para que cada item serve um pouquinho da história e assim vai solomonski de Famicom tem a embalagem mais colorida com um amarelo bem vivo e a arte é um pouquinho mais cartunesca comparado com a versão de Master System a arte do cartucho do Master System parece mais sombria, né? Atrás da caixa só tem uma imagem do jogo e o logo da Tecmo, que tá bem grandão. A fitinha é amarela, vem num berço de plástico e a arte também é a mesma que tem na caixa. O manual também é simples, é laranja e preto e também tem as informações bem parecidas com o manual do jogo de Master System. Se você quiser ver imagens mais detalhadas desses jogos, é só me seguir lá no Instagram, @vitorisui, que eu posto imagens mais detalhadas desses jogos por lá e algumas outras coisas a mais em relação ao canal. Então me segue lá, no Instagram e no Twitter. Como vocês viram, tenho duas versões, a de Master System e a de Famicom. Mas é lógico que a versão de arcade é diferente da versão doméstica. Afinal, você tá ligado, né? Naquela época, o arcade era o melhor que a gente tinha. Hoje já não. A melhor plataforma e os melhores gráficos e sons estão nos consoles domésticos e nos PCs. Mas antigamente, era nos fliperamas. Mas mesmo com gráficos e qualidade de som inferior, Solomon's Key, os consoles domésticos era competente e extremamente divertido, mas também era difícil e também bem inteligente. Bom, mas em todas as versões, você controla um mago chamado Dana, e ele tem a difícil tarefa de selar o livro conhecido como a Chave de Salomão, que é o nome do jogo, e restaurar a paz e a esperança no universo. Mas você precisa saber de uma coisa: o nome do jogo em japonês é Solomon's no Kagi, Ojo no Namida, que pode se traduzir como a chave de Salomão. Lágrimas da Princesa Arihita. Então você tá ligado né Por causa desse nome já tá na cara Sua missão não é só salvar o mundo não Mas também salvar a Princesa Arihita. Rihita que é uma princesa fada E no jogo há várias fadas que você vai precisar recuperar Durante toda a sua jornada E você faz isso entrando em um reino Conhecido como Espaço Constelação Um conjunto de 50 salas No caso as fases que tem itens especiais que lhe ajudam a vencer os inimigos. E assim que Dana pega a chave em cada quarto, uma nova saída será aberta e ele poderá passar para a próxima fase. Ah, mas tem um detalhe, os inimigos se movem em padrões aleatórios e você precisa estudar seus movimentos e encontrar uma maneira de passar pela fase. Por isso mesmo ele é um quebra-cabeça, sem contar que as fases têm um limite de tempo, o que pode tornar os níveis mais avançados bem difíceis. Só para vocês terem uma ideia, ele é considerado até hoje um dos jogos do gênero mais difíceis, pois se você se perder lá no final, começa tudo de novo olha que absurdo e como todo jogo de puzzle ele te engana bem começa bem simplesinho e depois vai complicando a garama à medida que o jogo avança mas sabe ele mantém um bom equilíbrio entre sua jogabilidade de plataforma e o desafio de passar pela fase sem ser morto como tinha mencionado existem cerca de 50 fases no total e dependendo de como você passar por elas você acaba em salas secretas e obtém pequenas variações do final coisa bem foda né isso você tem que lembrar que é nos anos 80 minha gente tá mas aí você deve querer me perguntar e sui mas como é que funciona jogatinho bom o Mago Dana não é um super Mago não é foda elástico nem nada seu poder é criar e destruir blocos com sua varinha nada mais do que isso mas felizmente é com esse poder que ele consegue desbravar esse mundo de salas e encontrar a chave de Salomão. Dana usa blocos para construir escadas, criar barreiras e prender inimigos. Os blocos Podem ser destruídos para liberar inimigos, criar um caminho através de barreiras e desmontar escadas. Tudo deve ser metodicamente pensado para não estragar sua estratégia. Mas aí você deve estar pensando, né? Pô, Dana é um mago fraco pra caramba, né? E eu respondo, Nananina não. Ele tem outras habilidades. Além de construir e destruir blocos. Ele pode coletar itens que o ajudam a atirar bolas de fogo com sua varinha nos inimigos em seu caminho. Um fato interessante é que em 1993 uma sequência com o nome Fire and Ice foi lançado para o NES na América do Norte. E esse jogo foi chamado de Solomon Key 2 em outros locais. Bom... Solomon's Key não é um jogo que todos vão se lembrar, mas ele teve sua importância na história. E para aqueles que ainda o jogam, o consideram um jogo bem difícil. Pois sua mistura de plataforma de ação e quebra-cabeça lhes proporcionam algumas horas de puro desafio e raciocínio. E eu falo para vocês, se vocês nunca jogaram Solomon Key, dá uma chance e vai jogar. Um jogo recomendadíssimo em qualquer plataforma, mas como sempre, o vídeo não acaba por aqui, quero saber de você, o que, que você achou de Solomon's Key, você já conhecia o jogo, já jogou, se já jogou, me fala aí nos comentários, o que, que você acha dele, se não jogou, joga e me fala também, eu sou o Isui, obrigado a você que viu o vídeo até aqui, e até mais.